Oi, sejam bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. E hoje vamos ver aqui no canal o filme 4 de Dragon Ball Z. Aquele do Lord Slag. E se na dublagem eles chamam ele de Slag, então eu também vou chamar ele de Slag. Goku Lendário Super Saiyajin, em poucas palavras, deixa o like. Se sente em uma cadeira para você ficar mais confortável. E se você não tiver uma cadeira do seu lado, não tem problema, senta no chão mesmo. O filme começa mostrando esse mundo lindo de Dragon Ball, coisas acontecendo, água... Muito legal E quem também tá apreciando essa linda vista de coisas acontecendo É o Piccolo Que tá meditando por aí Até que o Gohan aparece gritando e falando coisas com o Piccolo E o Piccolo até tenta ignorar ele no começo Mas tem um momento que não dá Dá um grito que, olha, até eu tremi quando ouvi Mas eu não julgo o cara também O Gohan tava fazendo de tudo pra tirar, pra tirar ele do sério E a prova disso é ele ter levado com ele o Grande Dragão Sim, aquele dragão que o Gohan tinha quando era criança Nos filmes de Dragon Ball Z que só aparecem aqui E uma vez eu cometi a heresia de falar que o Grande Dragão era chato e pensando agora, e depois de receber um monte de xingamentos também, eu devia estar com algum tipo de AIDS na cabeça. Como que um dragão falante pode ser ruim? Se bem que em, em todos os filmes de Dragon Balls ele deve ter falado umas duas vezes, então... Como que um dragão que fala de vez em quando pode ser ruim? Melhor ainda, ele sabe dançar. E ele dança junto do Gohan. Que merda. Depois dessa tortura toda, o Piccolo percebe que tem alguma coisa estranha vindo pra terra e o pai da bomba diz que isso é uma estrela. E que ela vai colidir com a terra. E não tem muito o que comentar que o poder de luta dos personagens não era tão absurdo ainda. Então talvez isso justificasse o medo da Buma. Mais uma coisa que eu não entendo. Não sei se só tem na dublagem ou se é assim no original também. É os caras chamando essa porra de estrela. E a NBS, um canal de TV aleatório, noticia que essa estrela vai colidir com a terra. E o povo entra em caos e desespero. Só que com todas essas coisas ruins acontecendo, ninguém fica mais mal que o Kuririn. Que agora que a Terra vai acabar, não vai mais poder se casar. E por outro lado, o Mestre Kami tá foda-se lendo suas revistas para maiores. E assim como eu fiz com o Grande Dragão, né, eu também vou me retratar aqui depois de receber muitos xingamentos. Eu não gostava muito do Mestre Kami, mas hoje depois de fazer aquele vídeo das insanidades do Mestre Kami, sim, tem um vídeo aqui no canal sobre o Mestre Kami, tá aí no card, eu aprendi a respeitar esse cara. Assim como eu respeito quem se inscreve aqui no canal e dá like nos vídeos. Se você já assistiu outros vídeos aqui no canal, ou é o primeiro vídeo do canal, se inscreve, cara. Você vai gostar. Bom, como eu já havia dito, né? o povo da Terra entra em caos. Goku e Kuririn vão tentar mudar a trajetória do asteroide. Tomando cuidado para não destruir a estrela, já que ela tem vida. E também se eles destruírem o um negócio, a Terra vai junto. Goku e Kuririn usam Kamehameha e não dá certo. Ferrou vai morrer todo mundo agora. Não, na verdade de alguma forma dá certo e a estrela desvia da terra e explode. E depois disso aparece esse malandro reivindicando a terra para o Lord Slag, um conquistador galáctico, rei do universo. E agora eu vou fazer uma análise individual dos capangas do Slag. Tem esse cara que é muito calvo, mas também tem muito cabelo e essas roupas dele são um pouco estranhas também, sem falar que eu acho que esse cara tá escondendo algo. Seguindo temos esse outro capanga que parece um sapo que tá muito impressionado com alguma coisa que ele viu. Meio fodas, mas tamo aí. E eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um sapo também. O Edson, que é a cara desse maluco. Também tem um gordinho de asas e esse cara azul. E por agora essa é a única característica que eu sei dele. E logo depois disso o Slug mata o cara calvo, puta merda eu tinha acabado de apresentar ele E um dos capangas do Slug fala coisas científicas pra ele, mas o que eu entendi é que daqui 10 dias ele vai conseguir o poder que ele quer O Slug mata esse capanga e vai pedir uma segunda opinião e o outro capanga diz que vai fazer esse outro esquema todo em 3 dias e o Slug tá só na base do Draminho. o cara tá mal mesmo, encheu um monte de remédios Os capangas do Lorde começam a atacar o povo lá fora e o Gohan luta contra eles E você sabe que as coisas estão ficando aleatórias quando a Titi luta também Tite toma um socão, o Gohan salva ela, mas perde seu chapéu com a esfera do dragão. O Slag pega o chapéu dele, ele conhece as esferas do dragão por algum motivo e depois de pegar a esfera, e um dos capangas do Slag conta o grande plano deles, transformar a terra em um meio de transporte. Para obter mais informações das esferas do dragão, o Slag captura a Buma. o Gohan tenta ajudar ela, mas ele só recebe um chute no meio da barriga e é derrotado. O Slag lê a mente da Buma e manda os capachos dele irem reunir as esferas do dragão e dá a eles uma hora. Eles se unem às esferas do dragão restantes e invocam Xilong. Ele pede para ele juventude eterna e seus poderes de volta, o lagartão realiza o desejo do Slag que volta a ser jovem e forte. Ele cobre a terra com uma nuvem negra impedindo a entrada dos raios solares e agora as capangas dele podem trabalhar na sombra e não se preocuparem em morrer pelos raios do sol, já que eles são fracos contra isso. Por consequência disso, a terra começa a se congelar. Yajirobe encontra o Goku e Kuririn, que eu não falei antes, mas eles haviam recebido o dano daquele asteroide no começo do filme. O Yajirobi dá uma semente dos deuses pra eles e tá tudo certo. Gohan fugiu da casa dele, junto do porco e o grande dragão. Também sozinho, o Gohan tenta derrotar todos os capangas do Slag. Porque o grande dragão de um frame para o outro some e o Porco não pode ajudar em nada, porque ele é um porco. O máximo que ele consegue fazer pra ajudar é deitar no chão pra ver se atrasa os capachos do Slag um pouco. O Gohan não tá dando conta dos capangas sozinho, mas o Piccolo aparece pra ajudar o Gohan. E esse é um padrão que tem em todos os filmes de Dragon Ball. O Piccolo aparece e tira o Gohan de alguma enrascada. Em todos os vídeos dos filmes de Dragon Balls que eu fiz, o Piccolo aparece em algum momento pra salvar o Gohan. E isso é só uma coisa que eu percebi nos filmes, não chega a ser ruim. Inclusive tem um monte de vídeos dos filmes de Dragon Balls aqui no canal. Assiste lá depois de terminar isso. E se inscreve no canal também. E também deixa like no vídeo. Continuando, o Piccolo fala pro Gohan se preparar porque a luta de verdade vai começar agora. Os capangas principais do Slag chegam, o Piccolo vai enfrentar o Gordinho de Asa e de primeira quebra o braço do cara e depois destrói a cabeça dele. E o Gohan enfrenta aquele outro capanga que é a cara do Edson, meu sapo. E naturalmente ele perde e tem suas energias sugadas pelos mini Edsons. E os minis Edson são tenebrosos. Coitado do Gohan. O Piccolo vai lá ajudar ele, mas acaba sendo pego por aquele cara azul. Ele consegue escapar dele e vai ajudar o Gohan. Ele chega na hora exata que o Gohan seria atingido e é atingido no lugar dele. O Piccolo fica inconsciente depois de receber o golpe em cheio. E o Edson aproveita para já matar o Gohan também, porque ele é um sapo muito travesso. Mas o Goku e o Kuririn chegam pra impedir isso. O Goku diz para o Edson e o outro cara tirarem a nuvem esquisita da terra e vazarem dali. Porque eles não são adversários pra ele. Isso deixa o Edson extremamente puto, então ele e o outro cara vão pra cima do Goku. Mas como o Goku mesmo disse anteriormente, ele é pica demais e esses caras não são pares pra ele. O Karazô é derrotado com uma bola de Kim na boca, que, né, explode a cabeça dele. E o Edson, putz, o Edson, ele é morto com um socão na barriga, <risos> Deixa seu é para o Edson aí nos comentários. Com medo, os outros capangas do Slag fogem para a nave deles. Mas o Slag mata todo mundo porque eles são uns covardes. E a porta da nave fica com esse formato bem subjetivo aí. O Slag sai para fora da nave e troca um papo com o Goku. Ele diz que tá jovem agora e quer testar os seus poderes. E o Goku manda ele sair da terra. Da... Aquele aviso que ele sempre dava pros adversários dele. O Kuririn, que só tava ali de enfeite, vai pra cima do Slag e toma uma porradona. Então começa a essa luta de verdade? Goku versus Slag. O Goku só toma uma porrada e já fica todo destruído. O Slag usa os raios dos olhos, mas o Goku se esquiva. O Goku dá um soco no cara, mas nada acontece. E tudo isso com a terra congelando por causa da nuvem negra. E tudo isso em uma cidade neon muito bonita. Enquanto o Goku tá sendo... Espancado, ele pede a energia da galera, mas tá todo mundo fora de combate já. O Slag dá uma porrada no Goku, e ele defende, porque aparentemente ele se transformou em Super Saiyajin. E não sei eu que tô dizendo isso, foi o próprio senhor Kaiou que disse isso também, que tava na a da luta ali né. O Goku quebra o braço do Slag, e o Slag diz que agora é a vez dele mostrar seus verdadeiros poderes, e arranca o próprio braço, e logo em seguida cresce outro. Ele tira o capacete, e agora além de lutar desprotegido, ele revela também ser um Nameko Seijin. E assim como o Kamisama da Terra fugiu do seu planeta quando era moleque, esse cara também fugiu quando era moleque. E o Senhor Kaio diz ainda que ele é da raça guerreira dos Namikazeijins, e que por isso é o diabo em pessoa, e também o Senhor Kaio fala pro Goku que esse cara o Slag é mais forte do que o Freeza e talvez até mais que o Super Saiyajin. E só lembrando que o Goku nesse momento não sabe quem é Freeza e muito menos o que é um Super Saiyajin. O Seu Caio só estava metralhando um monte de coisa sem sentido pro cara. Um monte de coisa sem sentido pro um cara que tá apoiando pro monstro verde gigante. O Goku tá tomando uma surra do Super Namek 6 de gigante. Tá sendo torturado. O Piccolo ajuda ele a se soltar e pede pro Gohan começar a cantar aquela música que ele cantou no início do filme. Cantar não, assoviar. O Gohan faz isso e o Slag começa a sofrer por causa dos assovios do Gohan. E o Piccolo não sofre com isso, pois ele arrancou suas próprias orelhas. Cara, é um gênio. E aqui uma explicação rápida do próprio Senhor Caiô do porquê o Piccolo pediu pro Gohan começar a assoviar. como se fosse de cristal que normalmente não podemos suportar. O som é tão agudo que é desesperador e provoca uma alteração em nossos nervos e não permite a concentração. E agora Slug está confuso com... O Piccolo transfere seus poderes para o Goku e agora o com os poderes do Piccolo. Ele usa o Kaioken e atravessa o Slug, mas o Slug mesmo assim não é derrotado. Ele e o Goku atravessam aquela nuvem negra que está congelando a terra, mas o Goku com a energia do sol consegue fazer uma Gekidama e derrotar o Slug. E o cara vira poeira. E o filme acaba com o Mestre Cam fazendo uns exercícios físicos na casa dele. Porque enquanto todo mundo apanhava, o velho tava tirando um cochilo. O velho tava tirando um cochilo na sua casa na praia. E esse foi o vídeo. Se você gostou, considera se inscrever no canal, deixar o like e um comentário com sua opinião sobre o filme ou sobre o vídeo. E é isso. Tchau.